Tudo bem? Aqui é o Mizel Martins falando. e Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um saque, sim, um saque da corretora Exness. Então o saque deles é muito simples, tranquilo. E a experiência que eu tenho tido com o saque na Exness, direto para minha conta bancária, é de cair no mesmo dia. Eu peço geralmente aí umas 9 horas da manhã, como aqui no... Estou mostrando aqui ao lado, 9 e 1696 até as duas horas da tarde ele está caindo já na minha conta eu uso a conta inter tá? contas digitais aí parece que tem uma facilidade até maior e tem um pequeno detalhe para contas tradicionais como o banco do Brasil o Bradesco a caixa econômica a que eu vou mostrar para vocês e também a diferença entre conta corrente e conta poupança tá bom é um detalhezinho ali, então vamos para o tutorial como fazer o seu saque. Eu vou fazer aqui: você tá tem as suas contas subcontas feitas aqui dentro da X, né? Se eu tenho uma standard, tenho aqui: acho que essa aqui é uma standard também e outra standard tá mas pode ter conta sente também então eu vou na minha conta a conta de operação tá bom depois no final fique comigo até o final desse vídeo como eu vou mostrar para vocês sobre o nosso robô Trader tá que opera 24 horas por você aqui no mercado Forex então vamos lá você vai retirar aqui tá vai apertar esse botão retirar vai vir para cá e isso é muito importante você só consegue sacar para tua conta bancária se você depositou via boleto tá bom só se for via boleto ou também via pixels agora tem uma uma opção de depósito eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente depósito já na sua conta na conta que você de operação aqui é o boleto é transferência bancária agora pix tá e outros meios mas se você fizer por outros meios você não pode sacar para a tua conta bancária tem que ser o mesmo vai e o mesmo vem tá bom boleto transferência ou PIX, depois você pode é, sacar para sua conta bancária diretamente. Vamos lá, então, na conta. Então, sempre aqui, ó, você está é, é, fazendo a ação na sua conta de operação, tá? Conta de operação retirada e aí eu venho para cá e aperto ou aqui, Bank Transfer, ou eu aperto aqui, Bank Transfer. Eu vou apertar aqui, tanto faz, um ou outro, tá bom? Vou digitar aqui o valor que eu quero, tá bom? E o valor que eu quero, ponto, usando, usando ponto, só um minutinho, deixa eu ver aqui o quanto que eu vou poder realmente sacar aqui. Muito bem, eu quero tirar só uma parte ali e eu vou clicar em seguinte, aí eles vão enviar um número, um código para o seu telefone, tá bom? você pega esse código e digita aqui, você pega o código digita aqui. E depois você aperta, então, em Confirm withdraw confirmar a, <cười> o saque. Muito bem, aqui é muito simples, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, você vai colocar o seu CPF, depois eu coloco o meu, tá? Aqui a, vai escolher sua conta, eu vou escolher a minha que é Inter, porém você tem vários tipos de contas, olha só as contas que eles fazem a transferência, tá? Conta bancária, Caixa, Banrisul, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Original, Itaú, Inter... C6, Santander, BTG Pactual, Safra, Sofisa, Crédito Suíça, Citibank, Banco de Brasília, Benesse e assim por diante. Veja se seu banco está aqui, até pague seguro Internet, modal banco, no Pagamentos, que é Nubank, HSBC, então tem vários bancos, eu uso o Inter, gosto muito de usar Inter, tá? já uso há muito tempo, Tá, e já há seis meses eu faço saques aqui na Xness tá? Já estamos operando aí com o nosso robô Trader já há seis meses, tá? Resultados fantásticos. Depois no final fique comigo para você saber mais. Aí eu vou digitar ah, o número da minha conta, tá bom? Sem dígito, tá? Aqui teria um dígito normalmente, mas não tem sem dígito, tá bom? Então, o número da conta sem dígito. E como a minha conta, na minha conta eu estou usando tá A ah, os savings, o savings que é para conta poupança, ok? Mas se a sua conta corrente, especialmente se for bancos tradicionais, como Banco do Brasil, Bradesco, é, esses bancos no, normais, bancos tradicionais mesmo, físicos, né? Você vai usar check-ins, tá bom? Checkings. Se for conta corrente, conta corrente, checkings, conta poupança, savings, tá bom? Eu gosto de, para conta digital, eu uso savings e sempre dá certo, tá bom? Então, aqui só falta colocar o meu CPF e eu vou pausar o vídeo para colocar o meu CPF. Depois, eu já aperto aqui em confirmar e já vai aparecer a informação final, beleza? Beleza, voltamos aqui. Então, só escondi informação aqui rapidinho, tá? Meus fundos, então, o valor, aí tem o CPF, a conta, savings certinho, seus fundos estão chegando, tá? Como eu pedi agora... Às é, 9:23, até mais ou menos as 2 horas da tarde, já estará chegando a minha conta bancária. Eu vou tentar pausar aqui e esperar até chegar, e aí eu faço uma, um, um finalzinho do vídeo mostrando aí que já chegou o, o saque. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Tendo alguma dúvida, querendo saber mais sobre também o nosso robô trader. Ah, operando aí 24 horas por você tanto em dólar quanto em real tá Com grupo VIP suporte instalação tudo certinho para você para você, você ser acompanhado e ter lucros como os nossos também fique com a gente nesse vídeo e veja na descrição também o link do grupo do WhatsApp Ok e até daqui a pouco para vermos o saque ah, chegando aqui para mim um abraço Olá pessoal então voltando aqui como eu havia falado tá? O meu saque a, da Exnes, como vocês podem ver aqui, ó, 206,96, hoje é dia 11 de março, tá bom? 11 de março, tá? Tá aqui, ó, março, dia 11, tá? E ele foi feito, foi aceito, tá? Ele foi aceito e R$ 206,96, ok? Então, agora eu vou entrar na minha conta, a bancária Inter, baixar até aqui embaixo, Tá? E mostrar para você aqui, ó, 11 do 3 e chegou aqui, ó, 206,96. Então, eu pedi o saque hoje e chegou hoje ainda. Ah, já faz aí ó, uma hora, uma hora e pouco que chegou, só agora que eu pude gravar o vídeo. E, então, aqui chegou o meu saque, tá? Da XNES, no mesmo dia que eu pedi, chegou na minha conta no mesmo dia. Beleza, pessoal? Quero convidar vocês, como eu já falei, para conhecer aqui o Freedom Pro, mais gerenciador, tá? Você pode operar com bancas baixas também, a partir de 100 dólares, ok? É, tem suporte, tem um grupo VIP para você a, ser acompanhado, tá? Ser acompanhado diariamente na, no, no, nas operações. O robô faz operações 100% automáticas. E eu vou te explicar tudo isso no nosso grupo. Aqui link abaixo, você pode estar tá pegando, entrando e falando comigo, Misael Martins. Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Se você não deu um like, aí, dá um like e se inscreva também no canal. Um abraço e até mais.